Fala, galerinha! Mais um Cine Mostrada uh! pra vocês. Caraca, Belezinha? Caraca. Do meu lado direito, o Adriano Lemos aqui o que famoso meninão, e o Everton Cossos. Belezinha com vocês? Uh! Vamos falar aí de um filmão da hora. Cara, desde a época que a gente foi assistir Vingadores no cinema, que esse filme tá passando de, Uau, a, a chamadinha pra chamadinha. Né? Cara, que legal. Ó, filmão, filmaço, cheio de efeito especial da Disney. <risos> Ótimos atores. Muito bons atores. É só a menininha que sai da, da cadeia para sair da cadeia. Cara, e é, toma é... uma balinha, né? Isso é. <risos> Aliás, ele é que hein? É. Aliás, a Disney costuma pegar esse tipo de filme no País das Maravilhas. País das Maravilhas é, é porque é o Waldir Disney ele tem esse negócio meio psicodélico, né? É, cara, tem, tem. O pior é que a tem. Disney é, o País das Maravilhas tem. é o que retrata bem o isso. Mais, né? assim, Aquela é. lagarta, aquele narguilho ele lá. Quem <risos> é estúpido? É o mais... É o mais... <risos> explícito mesmo. Né? É. Os caras são, né? Meu? Aí depois ela vai lá, toma um cogumelo e tenta entrar dentro da... Da Agora eu tô mesma coisa. coisa. coisa. Não, Cada tá coisa. É. É. O filme... Tomorrowland. Da Walt Disney. É. Não, é. É, não, é não é... Não a é... Ah... Não é a Hafe. Não é a é Não é dele. a Hafe. Tomorrowland. A Terra do Amanhã. Cara, pelo que nós vimos no um trailer filmão, o diretor é o Brad Bird ele fez... Bird. Cara, ele é um cara aí mais acostumado a fazer animação, cara. Ele é, fez os incríveis Ratatouille. aí, Ratatouille. que mais? É, esse é o segundo filme dele de live action, assim, de atuação. O primeiro filme dele foi o Missão é Impossível. Possível, ah, o é, é um é ótimo filme. Exatamente. Ele é tipo... O filho do dono, sabe? Ele é bem envolvido lá dentro da Disney mesmo. Você pode perceber que ele é super mega envolvido lá, porque, vendo umas curiosidades, a gente conseguiu perceber, ver, né? Entendeu? Que o filme era para ser retratado em 1952. E aí, algum deles lá viram que dentro de um camarim. Escondido lá. Nos arquivos da, pessoais é. da Disney. Né? pessoais da Disney. Isso. Então, tipo assim, ele tem o um envolvimento de chegar lá e entrar. Exato. E pegou lá que no Tomorrowland, que era pra ser um dia do amanhã. É, não, na verdade, o Tomorrowland era pra ser um parque temático futurístico, futurista cara, da, oh. da Disney. Na verdade, o próprio Walt Disney. O é. Disney tava desenvolvendo, mas ainda tinha coisas incompletas. Então, eles pegaram essa. Essa, esse material que tinha em si fizeram o um filme. Se basearam pra fazer o um filme. Exato. Inclusive tem até aqui uma um trailer que é na visão do diretor, né? Isso. Que fala realmente da história. Tá o, embaixo. Tá embaixo. Cara, da hora, meu. Muito legal é. mesmo. Que é o, qual que era a visão visionária do. do <risos> a visão, do, visão visionária. O cara. Essa foi. A visão visionária. O Walt Disney, cara, que é o. o quem criou a Disney em si, tem uma, tinha uma visão. Que nem o Tony Stark. Na verdade, o Tony é. Stark é a representação... Bem, é bastante nome. representado nele. Assim. E, e se, é. você, se você notar esse trailer nós vamos colocar aí embaixo, ele... É, você vai assimilar as cenas do filme do Tom, boa, Tony Stark. O Homem de Ferro. De ferro. Claro não, que, não, tipo, assim, é, o Walt Disney, no, a pessoa o Walt Disney foi muito influente pro próprio cinema. Tipo, tipo Eu vou, posso falar besteira aqui agora, mas eu não sei se você acha que... O, a gente já colocou uma matéria no Facebook falando que acho que foi ele que fez o round do cinema, Foi tipo, ele que foi começando a aprimorar o negócio e tal. Isso, eu ouvi Fe... falar isso também. Cara, ele é muito influente, a parte de efeito. Toda, toda a parte de animação gráfica, você pega Pinocchio lá que é da década de 40, década de cara. 40. Isso, cara, é. é um desenho animal, é, cara. Isso é simples, você pega alguns arquivos pessoais que está no Wikileaks, tá no, no, no YouTube também. Falando, mostrando ele as ideias dele, de como ele produzia, de como ele fazia, cara... Estamos ele... falando de um revolucionário. É, cara, um revolucionário. Ele, ele, ele tinha uma visão além da época dele. Sim. O cara é, tá muito louco. É futura, Le... levando, eu... levando em conta que ele construiu o parque dele em cima um pântano em Orlando, né? O usuário cara, de cara, droga é... total. É... <risos> cara, é... Lá você só vê pântano. É... Esse filme é baseado nisso, isso, no que seria... A Walt Disney do futuro. Uhum. E o ator principal aí é o George, o... George Clooney. É, ele está interpretando aí junto com a Brit Raptorson. Uhum. Exato. O George Clooney, que é o Frank Walker. Frank Walker, Sim, que é o papel isso. que ele está fazendo. E também o Laurie Larris, né, que é o. É, o cara que fez o House, o, o, Dr. Hall, o, Dr. House. o Dr. House. Ele Esse cara pra... é foda. Cara. Ao que tudo indica aí, ele vai ser o um vilão da história. É, Snicks? Dante, Dante, Dante Snicks. David Snicks, David David David é pra... provavelmente ele vai ser um dos, dos vilões uh -huh. em si. Uh -huh. Então, assim, é, o filme elas, elas, é em torno de realidade paralela vivemos é, assim, isso. Né? A menina ela encontra um pin, né, um, um, bot, um botão, e esse botão transporta ela para uma outra realidade, que é a realidade de Tomorrowland. E lá ela começa, ela começa a ficar mesclada entre os dois mundos, entre tanto o mundo real que nós vivemos e o mundo de Tomorrowland. É o engraçado que ela toca no pin, no bottom. bottom né? é, é, o corpo físico dela está Continua onde ela na está. Na só que a mente vai para Tomorrowland. Então tem uma hora lá que ela tá andando, ela vê uma coisa, ela dá uma topada, tira a mão, aí ela vê que ela meteu é a cara bom, na, é, na, parede. Na, na parede. Meu, é assim, é bem. Eu acho que é um filme é, que tem que prestar atenção pra você poder entender. Vai a te trama. fazer pensar. Pode fazer pensar. No é... trailer também, uma hora que ela tá andando dentro do carro, e ela encosta no pneu, ela começa a ficar maluco. É, é, assim, tá um <risos> pra caramba, <risos> meu. Muito doido. Muito bacana. E é, é é é é assim, super. tem tudo pra ser um filmão da hora. Tá bacana, chega de efeitos especiais, que é tipo a hora que ela passa dentro do cachorro ali também no corpo. É, o cachorro fica ela... latindo ela passa a mão no cachorro, parece que é um fantasma Calma, meu, muito louco. Também, o George Clooney parece que é o que inventou esse Na verdade, viagem, né? Na verdade ele era um grande gênio que ficou desiludido ficou desiludido com, com o próprio David Nix, que é... ele falou que ele não tinha ideias tão legais assim pelo que dá pra perceber que <risos> o David Nix, ele, ele é um cara assim, bem... Ele não é visionário. Hum. Ele só quer manter o que já existe. Exato. É, é, é, é. Mas o Clooney, ele é um inventor mega gênio, entendeu? Ah. O, o, o, quer dizer, o, o Clooney não, o Frank, o né? O Frank é. Walker. É. E, cara, é um filme que ele chama a minha atenção nos trailers, o trailer me comprou muito, daí tá, um o muito... filme que... De... Eu vou assistir no um cinema. Eu mesmo, também vou. Eu que vale a pena mesmo. Quem viu? sabe nós três não conseguimos ir assistindo. Exato, não é sabe. Um 4 de julho aí, hein? No dia 4, é, um 4, de, de, de, julho. Aí, 4 de julho. Na próxima quinta-feira aí, 4 de julho. 4 de julho, julho não, 4 de junho. Junho, na é verdade. 4 de junho. H, H. Júnior, Júnior, Júnior. H junho, Júnior, Júnior. H, junho, junho. É, R. Beleza? Galera, é. Espero que vocês gostem do filme aí. Se vocês assistirem o trailer, comentem vê o que, que vocês acham do filme em si. Uhum. E também mande pra gente. Sim. Nas Consumo nossas redes Nas sociais. Manda um e-mail pra gente, cinemostrar.geneiro.com uhum. E manda o que você acha do filme, Isso. ok? Porque quando a gente for comentar desse filme em si, quem sabe o seu review vai estar também no e-mail, hum. tá, né não é não? Cinemostarda.com e... Exato! E o nosso twitter que é twitter.com cinemostarda ou arroba cinemostarda Facebook, facebook com... barra cinemostarda facebook.com cinemostarda, cinemostarda É né? onde o nosso <risos> colonista querido <Menino>, está <risos> sempre lá é postando É onde tem sempre também lá, lá no, no, no nosso facebook tem sempre também um... Ah, sempre que saiu algum trailer novo. Uma novidade, né? é. É, às vezes a gente assistiu algum filme hum. que acabou gostando, tá lá também. Curiosidades. É. Ou até mesmo alguns lançamentos que a gente postou no Facebook, alguns lançamentos que nem é, a, a, a história da, da Marvel, né, que coloca é. em si, como hum. seus lançamentos. Eu postei lá. Então sempre tem alguma novidade lá pra vocês dar uma olhadinha. Certo? certo Tremerou. É aqui o senhor É aqui o, senhor, o nosso, no nosso canal. Resta. Onde é só, você... não apertar, é só clicar, clicar, cara. Assistiu Clica, é... até agora, só dá um cliquinho pro. Clica, se inscreve aí, compartilha com seus amigos se você tiver gostado. Me ensina a vovó aí também. Traz os seus <risos> amigos. <risos> traz seus amigos pra assistir conosco e rir da nossa cara. Cercadeira, <risos> gente. É super sério. Cine Mostarda, fiquem aí com o trailer e dá até uma mais. No Valeu, galera. Every second that ticks by, the future is running out. Newton? That's not mine. What's not yours? The pen. I've never... What if there was a place? Dad, I just need you to look at this. Does it look weird? A secret place where nothing was impossible. You're not saying this? Case, stop it! Go away! Did you see the dog? I want you to take me there. Take you where? Where'd you get this? Who are you, kid? What you saw was a place where the best and the brightest people in the world came together to actually change it. We've been looking for someone like you for a very long time. Why? Did something happen over there? Something bad? They followed you here? Who? Oh. Come on! Get in! How is this a good idea? Me. All the people, why me? He thinks you can fix the future. Hang on. You wanted to see tomorrow land. Here it comes.